Ô, oh, voto, que coisa boa. Estou te dando oh. cinco exemplares, certo. porque você é muito conhecido certo. e o que eu preciso é que esse livro seja o mais divulgado possível, porque não adianta nada você escrever uma obra as contando histórias e as pessoas não ficarem sabendo, né? Histórias in, in, inspiradoras de uma um... gente maravilhosa. José Celso Ramos... Bota. É. Por que que esse bota, tem esse bota? Isso é uma Você coisa desde pilha. criança, é uma coisa que eu, quando eu era criança começou isso eu nem nem sei te dizer. Meu pai tinha trabalho com selaria, curtume, essas coisas, eu acho que dizem meus irmãos que eu usava uma botinha que eu não tirava ela nem para dormir, entendeu? Então eu acho que foi por isso, entendeu? Ô, bota, <risos> um... que alegria poder receber esses livros que, né, contando histórias. E eu que gosto tanto de história mas eu quero conhecer mais você. Você é natural de... Era Satuba. É, eu vim para cá nos anos 70 com 14 anos de idade. Né? E foi interessante porque ah, eu era uma pessoa que tinha uma vida social muito grande, um jovem que tinha muitas amizades lá. E quando eu cheguei aqui foi meio, foi meio trash ter que chegar aqui numa cidade nova, uma cidade totalmente diferente, né? Franca é uma cidade fria, né? Fazia muito frio, né? Era, era um... é, sair de Araçatuba, é. né? Araçatuba <risos> é, é quente, é, né? É. Eu vou falar, Araçatuba expulsa você de casa, você é obrigado a, a ter amizades, a sair de casa, porque ninguém aguenta ficar dentro de casa, né? Certo. E Franca já era é, totalmente é. diferente, né? Ô cidade... o, o, é. o Celso, me fale então... É, como é que eu chamo você? É bota, gelação? é bota. Bota. bota. bota. Nos, ah, bota. Nossa intimidade ah, nos permite. É, isso, isso né? que coisa boa. Uhum. Oh, mas você veio, o, o seu pai que veio com a sua mãe, a sua família, como é que é isso aí? É, na verdade, a minha família é, veio para Franca, é, eles resolveram, é, alguns irmãos já estavam aqui e tal, tinha a, a minha irmã, do dona Sidney que é hoje é a nossa a minha irmã mais velha, é professora de matemática, você deve conhecê-la, ela realmente foi aqui veio para Franca primeiro, com o marido para cá. O marido dela qual que Walter Silveira. Walter Silveira foi um químico muito importante, foi dono da Santa Mônica, indústrias químicas tal. e tal. E aí ela veio para cá e depois ela foi trazendo a gente. É, aqui havia muito mais oportunidades Franca é uma terra de oportunidades, né? Hoje eu, eu brinco, eu gosto de dizer isso, né? Fala assim, é, tem gente que ainda é muitos francanos. Quando eu cheguei aqui tinha um vício muito grande de falar mal de Franca, né? Os francanos chamavam Franca de fim de linha, não sei o quê. Então eu brinco com alguns é, é, pessoas que são de fora, tipo, que são da minha terra, por exemplo, o Chuí, o Rizate, é, o Ademir Elias, que já se foi, né? Mas eu falo que a gente... O Rizate, você está falando, não é o Toninho Rizate? Isso, não. ele mesmo. Ele é de Arassatuba também. A mãe dele, a família dele é de lá? De, né? de Arassatuba. Eles Poxa, são meus amigos, eu conheci é. a mãe do Toninho é. Rizate. Isso, aí. é... é... É uma das histórias que eu pretendo contar no, no próximo livro, é a história dele, que é uma história muito bonita, né? Que assim, Toninho é, Tony É, é uma história. Um grande, bem, né? É. Hoje está construindo um, um mega. Um, de, é um empreendedor. É um empreendedor. empreendedor. O homem só faz trabalhar. Fala é. Que é uma força de trabalho descomunal. Maravilhosa. É. Toninho. É. Bota, agora me fala. Os seus irmãos, quem são? Você falou só da é, Aqui em Franca, eu tenho a Sidney, né? É, que as pessoas conhecem. Cê... Genésio, que trabalhou comigo no Banco do Brasil, Gena, todo mundo conhece ele por Gena, né? É, tem o, é, um irmão falecido que é o João Ramos também. E a Maria Auxiliadora. Esses são os que estão em Franca, certo? E, e a maioria e o resto estão fora de Franca. Entendeu? Quem são os que estão fora? Do... Não, é, tá Maria Cecília, está no Mato Grosso. É, o Benedito também é o segundo mais velho, tá em Cuiabá. É, Mariângela tá, tá em coisa, tá em Maringá. E, deixa eu ver se eu não tô esquecendo. São ninguém. quantos, doutor? Nós somos em dez, irmãos. Que coisa boa, é, rapaz. É. Você fica em que lugar dessa turma aí? Eu sou o sétimo, é, oitavo, oitavo, irmão. É. <risos> Tem só duas, duas mulheres. Até eu estou esquecendo da minha querida irmã, Maria de Lourdes, que é uma cidadã do mundo. Já morou em tudo quanto é lugar no mundo. Já morou na Austrália, morou nos Estados Unidos e hoje mora em São Paulo. Entendeu? É. O, o seu pai, como que chama? Genésio ah, é. Ramos. E a mãe? Cecília Oliveira Ramos. <risos> Agora eu vou perguntar umas coisinhas aqui, meio é. fantásticas para você. Irmãos do seu pai, por que tem esse, esse aspecto de vida? Essa família sua de peregrino, de viajar e... e ah, eu, eu, é, o engraçado é o seguinte, é, eu falo que... O seu pai é de lá, de Araçatuba? Não, meu pai é de Cajuru, é aqui pertinho, é aqui né? Aqui pertinho, é um lugar bonito. É, é, meu pai teve a coragem, numa época, eu falo assim, que... Muito bacana, você lembra disso? Nós somos contemporâneos, né? Ele fala assim... É época meu pai foi eu nasci em berço esplêndido, nasci num berço muito rico. Meu pai era um homem muito empreendedor, tinha fazenda no Mato Grosso, chácara, curtume, frigorífico de aves. E ele é muito incauto nos negócios. E na época era coisa que era, ser avalista você tinha que garantir, né, as coisas. Avalista né? era E ele teve um sócio Um americano um pouco inescrupuloso que se aproveitou dele e ele teve que praticamente vender grande parte do, do, do, da, das propriedades para poder é, bancar as coisas, é, as negociatas que esse cara tinha feito. E o que, que aconteceu? Meu pai, na época, a gente morria muito de medo, porque tinha um certo orgulho, né? A pessoa que quebrava, assim, que passava por uma dificuldade dessa, ela geralmente se matava. Era o homem tinha é. uma coisa muito... Você né? falou assim, bancar, eu bebei aqui o nome, honrar os compromissos. Isso, e é. quando a pessoa não é, honrava, ele ficava como se fosse é, desonrado. É, né? E você certeza. falou esse aspecto de... E, e, e o suicídio de, era uma era, forma de dizer assim, é, eu estou envergonhado do que eu estou fiz. Estou envergonhado. Aquela coisa. Era uma coisa muito machista até da é, época, né? aquela coisa é. da gente de... Achar que eu, se a gente não for provedor, não é, serve mais para nada. O Bota, me explica aqui, quando o seu pai foi para essa região, foi naquela febre do, do, do Paraná, ou não? Que é mais, não, foi de, engraçado, porque... Desbravador, é, ali já estava... Meu pai foi para a região de São José do Rio Preto. Que saiu bom. de Cajuru, foi para São José do Rio Preto, uma cidadezinha muito pequena chamada Nipuã. Hum. E lá ele tinha um ofício de, de selaria, que era aquela época que precisava muito, né? Era tudo, era cavalo, tudo, fazia arreio, fazia aquelas coisas todas no couro. Ele era um artesão muito bom. E ele teve a percepção que era Satuba estava despontando nisso, né? É a terra do boi, a terra do dos boi. fazendeiros, tudo. Ele falou, ah, acho que é ali que é o meu lugar. E foi para lá onde que ele fez fortuna, foi para lá com sendo é, celeiro é, é celeiro e ele foi e ele foi conseguindo ele era bastante empreendedor foi começou a, a perceber os negócios tudo e foi indo e foi fazendo isso entendeu e uma coisa bacana né porque a maioria das pessoas que quebra até hoje tem isso, né? O homem fica se sentindo tão para baixo, tão indignado, que não tem coragem mais de, de trabalhar, perde um pouco o entusiasmo da vida, né? Como se isso fosse uma coisa desonrosa, né? Uhum. E quantos não passam por isso, né? Hoje eu vejo, eu falo assim, né? É, eu estava acabando de ler um livro sobre o, o, um, um grande empreendedor que fala assim, ó, eu duvido que alguém... É, que é bem sucedido hoje, não tenha pelo menos passado por dois perrengues financeiros, perrengues. no mínimo dois, dois perrengues, perrengues financeiros, perrengues. antes de chegar a ser bem, a ser bem sucedido, entendeu? Oh, oh, no mínimo no, dois, do mínimo. Você está falando isso, é. eu estou lembrando aqui desse é, engenheiro fantástico, que de Cássia, Cássia, estudou aqui no Champagnat, é, Flávio, Paulo César, Flávio, não me engano o nome dele, não sei. Ele está muito bem hoje. Ele está contando a história dele de um vencedor hoje. Ele conta essas, é. esses perreiros dele lá, não as lutas é o, dele. É, é o que é. fez a, o que a fez, Santa Rita o, lá, que fez é. o, o, o santuário. O santuário. É. Ele, eu, eu achei divina a, a, o exemplo dele. O fato é o seguinte. É, é isso que nós temos ter essa consciência, né? Eu, o que ele falou uma frase que, que me marcou muito, eu tive a oportunidade de conhecê-lo é. e aquela frase é, ficou muito forte em mim, ele falou isso é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam ter consciência disso, quando você recebe muito você tem obrigação de dar muito, entendeu? É, isso não tem pressão. É, isso é, é lá do, do, do escritor português, <risos> que fala assim: é, quem recebe, ele tem por obrigação isso de é retribuir. Gêrico, é, é se, se você for ver isso, certo. né? É, isso é, é, São Paulo é, é, é, é claro é, disso, falando disso, da caridade. Da né, caridade. Da... Ô, oh, oh, Bota, vamos pra frente, vamos falar mais um pouquinho Você falou dos seus pais, mas não falou dos nomes dos irmãos do seu pai Seus tios, você lembra? Não, eu não eu lembro, lembro muito, muito não. sabe? Porque eu era um dos mais novos da família eu, eu lembro de algumas coisas, assim Eu tinha tios folclóricos, assim Tinha, tinha alguns tios que eram muito engraçados, tal eu, eu gosto muito, você vai achar até estranho, sabe? Eu fazer assim, eu gosto muito da autenticidade Eu falo que essa coisa do politicamente correto deixou a gente é. muito emburrecido, né? Emburrecido. Proibiu a gente de de ser a gente mesmo, né? Você fica o tempo inteiro se policiando com o que, que você vai falar, pra como não ofender falar, alguém, né? para não. É. E isso o tempo inteiro, isso perde um pouco da autenticidade da pessoa. Da pessoa. E que o próprio São Paulo falava isso, né? O fundamental é se ver é se ver bem com o coração, entendeu? Então, às vezes, jeito de ser, a gente não muda. Então, os meus amigos, é, os dois tenho amigos que são, por exemplo, adoro o Itamar, que é um grande amigo meu. É um, se você for ver, ele é daquele, ele tem um coração do tamanho do mundo. Se eu chegar lá agora e falar, eu preciso da sua camisa, ele me dá, entendeu? Eu tenho certeza disso, mas ele tem um espírito assim, não enche o saco dele, que ele manda você a merda rapidinho, <risos> entendeu? Talvez... É Meu amigo também, Rafael, eu conheci o pai dele, é, é. O... O... O... é. é. é. é. conheci o pai dele, oh. ele tava, oh, oh, oh, você não tá falando, eu tô é. perguntando o nome dos seus tios, Pô, ou... eu não lembro, cara. eu, eu o nome não lembro, eu não lembro de, de alguns deles, assim, eu não uhum. lembro, eu não tenho... da essa... sua mãe? Irmão da sua mãe, você já falou o nome dela como que é mesmo? Ah, Cecília, dona Cecília. Cecília. Eu tinha um tio que era folclórico, é, tio, é. Que, era, que era tio Ernesto, ele era um beberrão, mas ele morava com alegria, morava com a gente. É. Meu pai quando ficou muito bem, era aquela coisa, a, a nossa casa era muito cheia, além dos dez filhos ainda tinha primos, Tinha na, a, no, a nossa realidade era essa, né? Eu falo, como é que era tudo tão mais fácil... É, é, é se um irmão passava uma necessidade ele mandava os filhos para sua casa para poder se recuperar financeiramente aí você ajudava de alguma forma tal então é, é umas coisas muito diferentes de solidariedade né de de ajuda mútua é umas coisas muito bacanas é aquele e, um vínculo que, hum? que que deixa só coisas boas né é. É, parece que para levantar o astral é. para essa convivência é tão boa né é, eu, eu, eu eu tava eu Queria voltar naquilo lá, que eu estava te é. falando de Franca, que eu acho muito importante. Que eu falo que o pessoal aqui em Franca, às vezes, não valoriza é, o tanto que essa cidade é maravilhosa, porque não sai de Franca, certo? Uhum. E quem sai percebe isso. É, então eu brinco, eu falo assim, os francanos, quando eu cheguei aqui, adorar falar mal de Franca. E hoje eu, eu, juntando com esses imigrantes aí, que eu falo que essa é uma terra que hoje a gente sai de casa, às vezes não, não vê mais o, os conhecidos, porque vem muito imigrante e todo dia está chegando mais. Por uhum. quê? Porque é uma terra de oportunidade. Você vê, hoje nós estamos vendo aí, é, emprego para tudo quanto é lado, tá faltando mão de obra em Franca e tal. E isso, a pessoa vem aqui do sul de Minas, trabalha numa roça lá, ganha 500, 600 reais, vem para Franca para ganhar 1.600, 1.800, ele acha que ele tá no céu. É. E vem mesmo. Aí junta aqui cinco pessoas da família, tem um salário de 10 mil reais, eles, é, uma, é uma vida extremamente confortável, entendeu? Uhum. Agora, o que é mais importante, que eu acho, eu falo assim, né? Eu brinco, é uma, uma, essa é uma frase minha, eu falo assim, ó, pra, todo, quando eu vejo qualquer francano falando mal de Franco, Franca é uma péssima mãe, mas um excelente madrasta. <risos> é. É. Ô, ô, ô, ô, ô, ô, Bota, é. que alegria poder fazer esse registro com você. É. Você chegou aqui é, adolescente, né? É. Adolescente. Isso aonde que Bota? Eu cheguei e fui direto para o IETC, e aí foi muito legal, porque... IETC é o Torquato Caleiro, isso, né? Isso, isso, isso. É. E aí eu era muito novo, eu entrei, eu faço aniversário em maio, mas entrei um ano antes, e com 16 anos eu já estava fazendo educação física. Você Batacassi. foi aluno do, do, do Pedro? Claro. seu Pedro é meu guru. Essa que é a minha... o Seu Pedro me levou para o basquetebol, entendeu? A paixão do Seu Pedro, a alegria do Seu Pedro, da, da, das coisas, daquele... Eu, assim, foi a pessoa que me incentivou a, a fazer a fazer educação física. E, e as coisas são memoráveis, porque ele sendo professor, ele ia duas vezes por semana em Batatais e ele já combinava comigo. Eu ia dirigindo para ele, que ele gostava de, de ficar conversando. É. Então eu ia dirigindo, voltava dirigindo. Então nós tivemos histórias memoráveis juntos. Entendeu? Você foi colega do Valdes da época? Não, não, não. não. o Walds Wald é, é, Wald é um pouco mais velho, a é turma mais, mais, mais é. antiga, entendeu? É. A turma bem mais antiga. Valdes foi uma das primeiras turmas de batatais, entendeu? De, de, de, de educação física. De educação física. Você é. já é da... da que, Deus, eu, eu, eu sou da. já mais... É, eu me formei em 77, foi em 77 que eu me formei. O Valzio deve ter formado em 72, 71... O Bota, continuando aqui nessa história, então você vibrou no Clube dos Bagli, lá com o basquete no ah, início... É inesquecível, é. Tem, tem uma história é. que eu falo assim, né, que eu tive a honra de presenciar o primeiro grande título, assim, que foi mais marcante, que foi considerado, que foi em 1974, acho que é, que nós fomos campeão paulista, com um grande time, né, que era Robertão, Hélio, Totô, Francérgio, tudo. E foi inesquecível, porque aquela festa, eu falei assim, ó, tem duas festas. Eu, eu, eu, eu tenho todos os títulos de um time de campeão mundial, o resto eu tenho todos os títulos do basquete. Mas é, aquela, é, por ter sido como torcedor, e eu não me esqueço, nós fomos comemorar na praça... Pulando dentro da fonte luminosa, <risos> entendeu? Então quando eu vejo os meninos fazendo isso, é e assim, as véio, pessoas é... criticando, eu falo assim, puxa, isso é tão legal, ah, deixa é, eles curtir ainda. É, mas tem que ter um isso motivo, né? É uma tradição, né? É, é, é trad... é uma tradição é. pô, né? É, é, isso foi... aí é muito legal, né? Tem que fazer isso, né? Agora só para sintonizar. Uhum. Oh, você tá com quantos anos hoje? Desculpa, Eu Tô com 66. Você tá novo, garoto aí. É. Eu pensei que eu sou, era mais novo, né? É. O grupo. Eu já vou fazer 70, né? Ô, ô, ô Boto, é. você viveu um, um, um, des, um, um, um despertar de Franca, não foi? Desse período eu, eu, de 60. Eu, eu falo assim que eu, que eu, eu Chegou... sou um privilegiado, sabe? Porque a minha juventude foi muito rica. Nós você na tivemos... época do Castelinho, do, do AIC lá, no certeza, castelinho, lá do Castelinho. Com certeza. O Castelinho da... que... Que fica aqui, quando só tinha, foi chamado Castelinho, porque só tinha aquela casa que era o Castelinho, É o né? é um Castelinho. É. E, e a depois gente do... pra lá, só fazer, a única coisa que tinha que fazer era os, era as, a, a, os bailes, que tinha aquelas rodas de samba na sexta-feira, geralmente era tradição, e a gente fazer churrasco no, no bosque, não tinha outra coisa para fazer ainda, não tinha nada lá, né? Ainda não existia nada, nenhum tipo de coisa. Quando, quando, e pra, praticamente depois do rio aquilo ali era, era tudo <risos> impraticável. Né? o oh, oh, oh, oh, Bota, eu, eu sou mais novato em Franca. A represa existia, não? Não. A represa ali é, é, é uma coisa assim meio... Aquele, aquilo ali, por exemplo, é uma situação... Demanda, por exemplo, saneamento, né? É, antes, da, na ABB, por exemplo, tinha uma pequena represa, certo? Que é, que é do espraiado, né? É. Certo? E ali, é, uma das coisas que, que atrapalhou muito a represa... A represa do Castelinho é, é, é grande, né? E evitava o assoreamento. O assoreamento. É, entendeu? Quando fizeram isso na ABB, o assoreamento acelerou, certo? O assoreamento lá não tem... É, eu, eu brinco, eu falo Chegou assim, né? Castelinho é um dos lugares mais lindos de Franca, um dos lugares mais, assim, que é difícil achar uma cidade que tem um lugar tão bonito no centro da cidade, né? Eu Mas sei. é uma pena que, a, que as pessoas ali, eu falo assim, todo mundo que, que pega um clube, eu, eu fui, em 1988, tive o privilégio de fazer um curso na Europa, dado pelo Banco do Brasil, que eu era funcionário no banco, de administração desportiva de clubes. E aí nós aprendemos muitas coisas, conhecemos os maiores clubes da Europa. Além dos ensinos que nós tivemos na Alemanha, em Colônia, a gente passou pelos melhores clubes da Europa. Paris Saint-Germain, Roland Garros, certo? E todos os grandes clubes da Europa a gente conheceu. Bayern de Munique, para ver como que funcionava a estrutura deles, né? E uma das coisas que a gente percebe, que, por exemplo, que falta, que as pessoas não entendem isso. O clube precisa de gente. O clube é uma coisa, assim, muito parecida com o bar. Se você chega num bar e não tem ninguém, você não quer ficar. Não, não vai ter, você não, é tem verdade? que ver gente. E as pessoas aqui no, no Castelinho, por exemplo, eles gastaram muito com, achando que o importante era fazer obra. O importante é pegar aquelas coisas que já existem, por exemplo, tem um pessoal que joga tênis lá no Castelinho é que precisa ser incentivado cada dia mais. Pessoal que joga futebol tem que ser incentivado cada dia mais. Então não é, não é construção que se faz e tem uma coisa que eu aprendi isso na Europa, o clube precisa ter um plano diretor. Plano diretor. Ele nunca teve. Ele vai construindo as coisas de um jeito, de outro, vai fazendo as coisas. E o que que acontece? É aquela sauna, por exemplo. Hoje ela parou naquele lugar, mas ela já foi nos sete lugares diferentes, entendeu? Certo? Porque, por falta de planejamento, entendeu? Quando nós estamos fazendo a reforma do do, do Pedrocão que o Ari me incumbiu de ser responsável da reforma, lembra? Quando nós fizemos, acho que em 92, eu não sou muito bom de data, nós trouxemos aqui em Franca um, o, o, o, o Rui Otaque, que era filho da Tomi Otaque. E eu fiz questão de levar ele no Castelinho, porque eu gostava muito do Castelinho, para que ele desse uma ideia. E ele falou na época, falou assim, nossa, isso aqui é maravilhoso, mas ele está é. sendo mal usado. Então ele disse que, por exemplo, e o pessoal estava com a ideia de construir a sede ainda, não tinha construído a sede. Ele deu a ideia de graça, sem nada, um puta de um arquiteto, um cara de visão, ele deu uma ideia de fazer a sede do outro lado, com a entrada pela Avenida São Vicente, e ele deu a ideia de fazer uma sede linda que, com um espelho d'água que fazer uma grande varanda no espelho da represa, entendeu? Que seria maravilhoso. Ele falou assim: ó, vocês vão trazer as coisas para cá, vão trazer a, a, a, a, a, as, as ações do clube para cá. E o clube... Porque esse, esse lado do clube não é utilizado praticamente. Vocês uhum. estão tudo concentrados, não tem um plano diretor, está tudo concentrado num lugar só e não, tá sendo, e não existe do, é, é nada do outro lado. Então essa, ele falou, ó, essa ideia é para começar a mudar... O, o eixo do clube, vamos dizer, o clube vai. Se você, inclusive, se, se aluga a sede, não tem problema, não atrapalha em nada o andamento do clube, porque a entrada vai ser pelo outro lado, entendeu? Eu achei a ideia fantástica, né? É maravilhosa. Aí os caras foram lá e fizeram aquele caixote sem graça nenhuma uma coisa que é estúpida, muito mal feita, Se você, eu já passei frios uhum. imensos lá, certo, uma vez, passamos uma noite de oração uhum. lá, nunca passei tanto frio na vida e já passei calores horríveis também, certo? É uma coisa muito mal feita, mal ventilada, mal calculada e coisas assim, infelizmente, né? Não é. tenho, não quero aqui fazer... Está é. longe de mim, e falo assim, eu... chega, eu não quero, não gosto de ficar fazendo críticas. É. Ô, Bota, você está falando aqui, eu lembrei-me do Sidney do, do falando sobre o César ali ao lado da, do, do lanchão. É. Porque ali ele tinha que ser um estacionamento, tinha que ser um outro espaço para dar vida ao lanchão. Porque o lanchão é um... É um, um, um um estádio grande. Aquilo poderia e ser precisava... construído em vários lugares, se você pegar o que tem de, de área Diária. pública. É. Tem demais, você sabe disso, você, é. você já vivenciou eu, eu... isso. E é, aquilo realmente foi uma coisa... E sem contar... O que encareceu, ah, aquilo ah, o que tem de concreto ali, daria para fazer é, é, uma sede é, num lugar normal, fazer muito duas mais, vezes é, mais de... E uma avenida que é. tem, a pessoa não tem o um acesso, só atrapalha o trânsito da avenida, é, se né? você não vai ter... a longo prazo, é. por exemplo, você matou você matou o, o, campo, o, o, campo. o campo. O campo a continuidade, o campo aumentar o campo, o estádio manhã, do, do lanchão, coisa, você não, não, não tem mais nada. E tem outro aspecto. Que é pensar, é, é isso que eu falo, falo assim, a, a, a, a, a gente tem que pensar, tá faltando a gente pensar em Franca, ter gente que pensa futuro, entendeu? Todas as grandes ideias que fizeram as cidades famosas, foi alguém de vanguarda, um maluco que criou. O, o prefeito de, de, de Nova York, na época, não esqueci o nome, mas que fez o Central Park, foi chamado de louco, de visionário, de maluco, de não sei o quê. E se imagine Nova York sem o Central Park? Não existe, né? é uma coisa é. que é inimaginável, não é verdade? Igual a gente... eu me lembro que na época quando cheguei, construíram a rodoviária. Que lugar longe, distante, fora, e hoje ficou no miolo é. da cidade, né? É, essas a rodoviária... coisas... ali ainda Ai, teve é, é. um pouco de sabedoria, porque tem uma, tem uma avenida ali para chegada dos ônibus e ah. tal mas é, é, um, é e essas coisas que têm que ser pensadas, né? É. Fala assim, a cidade precisa ser. Eu eu eu, eu adoro Maringá. Maringá. Certo? Eu porque porque é uma cidade que é nova, foi planejada, certo? É uma cidade que você sabe como chegar em qualquer lugar, tudo é fácil, tudo é. E o mais importante que eu falo que Franca falta hoje. Sabe, Franca. Por que que eu estou falando de Maringá? Eu gosto de ir mais de lá, tem uma irmã que mora lá, mas Maringá. É sempre o primeira cidade quando se fala em qualidade de vida no Brasil se fala em Maringá. Todo mundo fala em Maringá. Por quê? Principalmente porque ela tem quatro grandes parques. É, e outra coisa que falta em Franca. É, eu eu acho que eu faço uma uma analogia muito interessante. Fala assim: a qualidade de uma cidade, de vida de uma cidade é proporcional ao número de árvores que ela tem. Poxa! Isso é fundamental. Certo, Puxa, isso é fundamental. Aqui a gente tem que dar um, é. um realcio para a doutora Olga, né? Nossa, ah, é, é, fiz é que eu fiz de, questão de falar é. dela no livro e é. falo, as avenidas de Franca, essas belezas que a gente vê, os flambulantes, as coisas, tudo. Quantas é. vezes a gente não viu a doutora Olga lá com é o é. chapelão, ela mesmo é. plantando é. as árvores tal, e tal, né? Incentivando é. o pessoal. Eu, eu lembro muito. Você está falando aqui, e me veio aqui o Ari Balieiro conversando, que as avenidas, né? É, é, as marginais a, rasgando, o, eles falavam o anel viário, né, na época, e você pode andar, a, não precisa de passar pelo centro. O Ari falava assim, o centro foi para uma época que tinha só carroça ou carro de boi, as estradas, aquela rua do comércio da Franca é estreitinho, não tem calçada, né. Ele falou assim, então nós temos que ter uma outra visão da Franca, né. E aí ele, ele deu essa visão de, de, dos anéis que eles falavam muito, né? Ô, o ô, Bota, que coisa boa, Nós Falamos disso, o pode falar disso. Por exemplo, era um visionário. Ele foi para uma Olimpíada em 1972, chegou lá, foi a primeira Olimpíada que eles fizeram, ela não, não ocuparam estádios que estavam prontos, fizeram tudo novo, fizeram um centro olímpico. Ele viu aquele e falou assim: eu preciso fazer isso em Franca. E em dois anos ele construiu o polo esportivo. Tudo na, na, na vontade. Na... O cara viu uma coisa e falou assim, eu trouxe essa ideia para cá, e o que é mais importante, o pós-esportivo, ele construiu num lugar, hoje é um dos lugares mais aprazíveis de Franca. Eu vejo outro dia, fui Uau. no final da tarde lá, tinha um tanto de gente vendo o pôr do sol. Falando, tudo isso era coisa que o Pedroca pensava lá há 50 anos atrás, entendeu? Isso é fantástico. O é. Bota, a gente tem que falar, do jeito que você está falando, alertando as pessoas porque nós temos áreas nobres ainda. Eu falo aqui porque eu conheço um pouquinho lá do Jardim Botânico. O, o Parque Vicente... É, é, é, Fernando Costa, é, ainda. Sim. Aquilo ali tem que ser preservado e tem que ter realce maior. O Jardim Botânico lá... Revitalizado, que é o, o, né? O, o, Ele é uma coisa outros... que tem quase 100 anos de história, né? Precisa de ser, precisa né? ser... revitalizado, é. né? Ele precisa... Ali tem o um pessoal que faz caminhada à tarde, né? a mesma noite, entra ali Aconteceu no parque... Aconteceu é o um negócio ali? Presente, que é um absurdo, né? Que é falta de. É, na época, é, fizeram um parque do lado do outro. É uma estupidez. Tem uhum. o Parque Fernando Costa e tem o Parque dos Trabalhadores lá, que eles chamam lá atrás. É, né? lá atrás. Eu, eu, eu não entendo porque. Eu já falei isso para todos os prefeitos que passaram aí. Por que não derruba aquele muro, faz uma coisa só? Me faz é. uma coisa bonita, uma coisa legal, que já tem gente. O Parque dos Trabalhadores está tá mal cuidado. Certo? O parque do, do, do Fernando Costa precisa de uma revitalização, certo? E, e por que não já sua... fazer uma coisa só? Hã? É. Olha que, que a conversa nossa está ganhando uma força tão grande conversando com gente que tem uma, uma paixão por Franca e tem uma, uma história aqui bonita. Oh, Ô Bota, Bota, que coisa boa conversar é. com você e você mostrando. Obrigado, obrigado. Na, a, a, Nós estamos aqui, hoje é onde você mora, né? É, é, é. é o residencial. Jorge Chiade. Chiade. É, é a família grande, né? Isso, e é. nós estamos aqui, é, jardim aqui, que você falou, é consolação. Aqui é uma mistura de consolação com São Vicente, né? E eu, eu brinco, eu falo assim, o que é legal daqui é, é que é perto de tudo, né? O é centro perto tá da, ali. Perto da, nós estamos a quatro quarteirões da praça, nós temos aqui supermercado, tudo perto, tudo fácil. E é uma coisa assim. E a comunidade, né? que tem uma... essa Madre Rita é uma rua super tradicional uhum. de Franca, tem moradores aqui de mais de 50 anos. E é uma coisa legal de se viver, de se curtir. Eu, eu brinco, falo assim, né? É, o que a gente quer na vida realmente, é encontrar-se, é, encontrar é relacionar-se, isso que fica. E o que sinto que a gente precisava fazer, por que eu falo que é a importância dos parques? Porque é lá que a gente vai se encontrar, certo? A gente vê, por exemplo, que basta dar um sol muito bonito no final de semana, o polo esportivo se enche de gente, entendeu? É. Certo? E os parques é que fazem a, a vida da cidade, né? A vida da cidade realmente é feita pelos parques, né? Você falou uma coisa que é interessante, é o espaço que você tem uma outra visão, que é a sua casa você mora ali junto com o grupo mais restrito da sua família. Agora que você vai para um parque, você vai conhecer a sua cidade. Existe uma coisa que é fundamental no ser humano, o ser humano precisa, é vital para ele. Ele precisa do outro. Hoje, por que, que tem tanta gente arrumando cachorro, arrumando não sei o quê? Porque não está trabalhando bem a sua afetividade, entendeu? Eu não sou contra que você tenha é. cachorro. Eu sou contra você ter cachorro e desistir do ser humano, é. entendeu? Eu gosto de gente. gente. Em primeiro lugar, é gente. Cachorro é cachorro, é. certo? Mas a gente não pode desistir das relações humanas, não pode desistir dos encontros. E outra coisa que um parque tem de bom, a natureza... A natureza é o que nos reequilibra. Hoje nós vivemos muito ansiosos e a ansiedade é o mal do século. É o que é, é, ela é o começo de todas as doenças que nós estamos enfrentando aí. E não tem nada para te reequilibrar mais do que do que a natureza. Uma Você cena é pra campestre. Natureza, certo. Tira o um sapato, campo. pisa na grama, encontra, sente, se sente lá na natureza. Eu tenho um hábito. Quando eu me sinto meio fora do, do prumo, eu sinto que eu preciso me reequilibrar. Eu pego o carro, vou ali para de Claraval. Tem um riozinho lá que eu sento lá, tiro o sapato, enfio o pé dentro d'água, meia hora ali eu já estou totalmente em paz outra vez, entendeu? Já me, me reequilibrei. Então isso é fundamental, isso é uma coisa que nós precisamos promover, isso para as pessoas, entendeu? Puxa, é. você está dando uma, uma, uma aula aqui fantástica para as pessoas. <risos> e Você está alertando as pessoas aqui de coisas bonitas que nós temos aqui em Franca, né? A gente, a gente esquece. Você falou essa Claraval. Eu sei. Só descer a serra ali para chegar no Claraval, você já tem uma outra. Só a beleza a daquilo beleza... ali já não tem é preço. É né? bonito demais, né? É. E ali tem a, a água que vem para Franca, né? Vem Isso. toda daquela região é. ali. E agora tem então o saco não Que precisava ser contada, que eu conto no meu livro aí. É uma história linda, maravilhosa. Vala aqui! E é a história do 100% de água e esgoto de Franca, é. certo? Essa história não tem preço, você está entendendo? Por quê? Essa foi a história que fez Franca chegar, está sempre entre as cinco melhores cidades para se viver no, no Brasil, é graças a isso aí. É um que leva o nosso IDH lá em cima, entendeu? É. Graças a esse 100% de água de esgoto que nós temos aqui, de esgoto tratado. Isso é uma coisa... Nem no primeiro mundo a gente acha coisa desse tipo, né? E é uma história lindíssima. Oh. O Vans e companhia, o que esse pessoal Todo enfrentou, fãs. que foi xingado, que foi... E eles fizeram diferente. Você está falando assim, eu estou vibrando sabe, porque eu é. estava na cama com o vereador. É. E era uma loucura aquele negócio de rasgar as ruas, para calçadas para tirar o esgoto e levando tudo lá para a estação de tratamento, é. né? O sistema de mutilão. Ué. Aqui é coisa mais linda, é, eu conto no livro isso, um dia eles estão lá, é, o Sidney Rocha como prefeito Foi e é. o Vanzo numa reunião, numa, numa, numa, numa, se não me engano era no Jardim Brasilândia, e eles lá numa naquela coisa, conversando com, com o pessoal lá, e o pessoal desesperado, nós precisamos do esgoto, nós precisamos do esgoto, e eles não tinham, eles sabiam Aí. que aquilo era uma questão de saúde, de um monte de coisas, entendeu? Isso, aí, e aquele desespero, como é que nós vamos fazer? Aí o, eles, o, a prefeitura tinha o dinheiro para comprar o, o material, mas não tinha, a, a, a Sabesp tinha as máquinas, mas não tinha gente para fazer o serviço. Aí levanta uma senhora que, infelizmente, ninguém lembra do nome dela. Ela fala assim, então nós vamos fazer. Vocês dão a máquina, vocês dão o, o, a prefeitura, dão coisa, nós vamos fazer em mutirão. Pela primeira vez se, fez, se pensou em mutirão em Franca. E foi maravilhoso. Veio gente né? do Brasil inteiro para saber como é que funcionava isso. É, como é que isso. funcionava. É. É. E as pessoas pegavam, final de semana, e iam lá trabalhar em mutirão. Não tem preço, é uma é. coisa linda da história nossa. Foi o povo que construiu isso, é. entendeu? Bota, você está falando coisas aqui tão bonitas. Eu lembro quando eu fui eleito, logo eu fui eu gabinete do prefeito lá, o Maurício, né, é para pedir saúde lá para o aeroporto. Aí ele falou assim, pastor, dá, dá um tempozinho para nós, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar asfalto lá. Aqueles meninos estão muito encardidos, tá tudo vermelho, nós vamos, vamos cuidar lá, a segurança. Não... Rapaz, o Maurício jogou com o João Rocha lá na época, aqueles asfalto e no Jardim Noêmia, e eles fizeram uma revolução, uma limpeza. Eu passava lá, os meninos estavam jogando bola na... no asfalto e limpia os Essas meninos e tal. Você São assim. um trabalho grande que é. foi feito. Franca, Franca viveu um momento bonito, antológico, né? Ontológico. É. O, o, que alegria, o Bota, o Bota, conversar com você. Estou falando de Bota que eu lembro do meu colega lá, você lembra dele, né? É, o Bota, do PTB. Ele foi vereador. Me fala um pouquinho mais das histórias de quem vai ler esse livro aqui. Como que o que que vai encontrar aqui? Você essas, vai folheando o é, livro. Essa, dele. Essas histórias é. aqui tem é. coisas maravilhosas. Eu falo assim, ó. Tem eu falo do do, do a história uma história linda do, do Beto da hidromar. Como é que ele começou lá o ele o pai o cunhado num domingo à tarde. Eles estão almoçando na mesa e eles têm a ideia de criar uma empresa que hoje é um monstro, né? Hidromar. É, maravilhosa a história, certo? É. Tem história de gente vencedora aqui. Eu conto a história do Sidney Rocha pelo meu prisma. Ele foi meu amigo pessoal, certo? De, então, eu, eu, é um outro cine que eu estou mostrando aqui, um cine humano, um cine verdadeiro e que fez coisas maravilhosas, porque a Franca tem uma ideia do cine de, de prepotência, de alguma ah, coisa é. assim, é uma ideia totalmente errada. Eu falo de um homem, falo de Dona Aparecida Novelino, uma mulher fantástica, que coisa, que ela tinha um sistema de educação que eu falo que tinha que ser copiado no Brasil inteiro, o pessoal fica falando aí, esse pessoal de ideologia fica, e ela ela simples, a coisa, e eu brinco, eu falo, Pedroca tinha uma coisa que ela dizia, tudo que é eficiente, que é maravilhoso, que é bonito, é simples. E é verdade. O que, que a Dona Aparecida fazia? Ela pegava falava assim, 50% dos alunos têm dinheiro, 50% são pobres. Então, os 50%, os 50 que, que têm dinheiro vão pagar para os pobres. E os pobres vão aprender a ter ambição com os ricos, e os ricos vão aprender a ter humildade com os pobres. E funcionava. Dividindo. E funcionava. <risos> e que coisa então, boa. Hoje a gente fala que... As, que... É, a coisa mais me entristece hoje é que as ideologias estão dividindo as pessoas cada dia mais. É por classe, por, por sexo, por um monte de coisa. É, figurou uma briga é uns contra os outros, é homem contra mulher, tudo. Falo, Gente, é, é junto que nós somos mais fortes. Isso é coisa do Maquiavel. Quem, toda pessoa que chegar em você quiser te dividir, você fala para ela, você fala, olha, não é, eu não quero isso, isso não é bom para mim, entendeu? Dividir. E enfraquece. O div dividir, o Maquiavel fala isso, dividir para conquistar, né? É. é essa a estratégia, na é verdade. Para conquistar. Ou você falou de uma dona parecida, novelino, mas tem uma outra parecida que cuidava dos animais, você lembra? A dona parecida, eu, eu é. tive. É, eu tenho é, história gravada dela. Eu não tive autorização ah, não. da, da ah. família dela. Para contar a história dela. É uma história muito é um, bonita, muito né? Muito bonita. É, assim, muito bacana, assim. É. A história dela, ela lutou por, um, por uma coisa que ela acreditava, né? Não. E é uma coisa de vanguarda, né? Que hoje tem muita gente fazendo isso, mas ela fazia isso há 40 anos atrás. Uma né? dedicação é. total, né? O, o, ela acreditava nisso, o Ô né? Boto, você foi aluno do Reverendo Canoa? Não, mas eu tinha uma paixão por ele muito grande. <risos> Sabe por quê? Eu, deixa eu te explicar. Dos... Eu adorava eu... o Enés, eu, eu, certo? Eu dos todos filhos. os filhos e tal. E foi amigo, porra. A, a morte do Enés me deixou muito triste, porque Puxa, era uma é? pessoa muito especial. Mas foi o reverendo Nicanor que, que me deu a primeira chance de trabalhar como professor de educação física. Eu estava eu no primeiro ano da faculdade e ele chegou um dia para mim e falou assim, é, você ah, está na faculdade ah no, e tal e ele sabia que eu era católico tal mas ele falou assim você vai se doar lá para os meninos meu estou precisando de uma pessoa para para dar esporte para os meninos lá lá da creche aí da né? é. né? e eu fui para lá fui para lá fiquei é assim. dois anos lá fez creche, amizade com a ideia o pessoal que, a dona abidoso, aparecida é a, dona, a esposa dele e né o verendo era era algo assim muito né eu falo assim e, e essas pessoas, sabe o que que eu falo? Fala assim, faziam sem falar muito, né? Hã? Era, não era, não tinha essa Eu eu falei isso para hoje, né? Praticamente era nação, né? Era uma ação verdadeira, Eu falei isso para a doutora Olga, eu falei assim, doutora Olga, na época nossa a gente falava é, fazia o meio ambiente, igual ah. com o reflorestamento, urbanização, arborização da cidade e tal. Mas não falava. Depois eles começaram a falar muito e fazer pouco, né? Uma época... E, e é, é um negócio... Tem o, o, que fazer. Ronald, é. É, é, essas pessoas né, tinham uma dignidade, assim, elas tinham uma... É, eu falo assim que... É, é, é... Uma expressão, vou usar a expressão Um carisma é. que, eu, que a Isso. gente pode usar que eu, é, é. é. Porque fala falo assim é, O pregador ou é. qualquer coisa Eu falo assim, não adianta Você pode ter palavras maravilhosas Tem gente que fala, a oratória é importante Não sei o que tal Mas se você não ah. viver realmente aquilo que você está falando, desculpa, mas ninguém acredita. Hein? Não acredita. Não é a força é? da palavra está na ação, é né? É assim. É né? você fazendo. Ô, Boto, mas é. eu estou vibrando com essas histórias e esse dia de hoje, rapaz. Você vê como é que Deus foi bom para é. mim. Ó. Eu convivi fortemente com a comunidade espírita, convivi com o pessoal da, da, da, do reverendo Nicanor. Os presbiterianos também fizeram parte da minha vida, certo? É, é, é, essa, é, como é que eu falo assim? Todos, é, muita gente da, da, do, de, de várias igrejas pentecostais, eu fiz questão de conviver com essas pessoas, porque eu, eu falo assim, é, é os diferentes que faz a gente aprender. Aprender. Oh, é. Que coisa boa, viu? Você está falando aqui, o Enés foi o médico dos meus filhos. E a gente tinha um. Eu até brincava com ele, que eu aprendi primeiro ideia, tinha ideias, tinha ideias, né? Falar o nome dele do que da gente. Né? Porque eu morei na ouvidor freire e ele trabalhava ali no, no, no posto de Saúde, ali, né? na ah, esquina. É. E, e ele chegava, quando chegava, ele ficava lá olhando e, e falando, ah, o Then, chegou, chegou. Que amizade. E o, o reverendo Nicanor, a gente tem que deixar aqui uma. Um, um, um registro de gratidão, um homem que fez muito, ele era muito simples. Hoje mesmo eu postei um vídeo dele para o preditério. Eu achei tão, tão gentil, é que, tão delicado é... que o neto dele... É, fez um restaurante e é. colocou o nome dele. Ele, é. eu achei é. tão delicado aquilo. Filho do doutor Aloysio. É. É. O engraçado é que o, o doutor Aloysio teve homens e o Enéas mulheres, <risos> né? As filhas do é. Samaritano. É. E nós fizemos e registramos depois o, os 50 anos de ministério dele. Foi muito bonito. E a família é. lá da, da, do Samaritano. Falando aqui mais um pouco da nossa, do nosso basquete. O Bota, hum. o Basquete de Franca tem sido o carro-chefe, né? O esporte saudável. É, o o, eu que, falei é, o isso. que é legal, eu falo assim, é uma pena que... Eu, eu, eu, eu não gosto muito de falar isso, mas é uma pena que a gente seja o melhor... De um esporte que praticamente não existe em termos de Brasil. Né? É. É um é, é verdade... esporte caro, né? Porque você não, tem e que ele ter. ele não muito, é hein? assim, difundido. E eu tenho, eu tenho muitas preocupações que, que cada dia menos a educação física nossa está péssima, né? Não tem mais educação física. Daqui a um dia nós não, não, não tem mais gente, não tem mais jogadores, porque você não tem base, você não faz a, a, a massificação, né? É. Isso é. Por exemplo, uma das coisas que é muito, que é muito bacana do dos protestantes que eles têm essa visão educacional que isso vem por exemplo a colonização americana é uma colonização de, de em cima de trabalho né e em cima daquilo que realmente que inobrece, educação, né? Né? É, a educação né a educação formação e a escola. formação que por exemplo que os americanos têm o esportista o esporte é, é, é um negócio que faz uma diferença do todo mundo e nós não damos valor para isso né eu falo a gente copia coisas aqui que, é, que são irrelevantes. Por exemplo, o que, que o Halloween traz de bom para nós? Uma estupidez e cada dia mais nós estamos comemorando o Halloween aqui, é. entendeu? Sério, tem a, uma das festas mais lindas que tem nos Estados Unidos, uma festa que une todas Gratidão. as religiões, que é a ação Gratidão. de graça. Ação de graça. E Eu que nós não, não, nunca fizemos ação de graças aqui no Brasil, né? Agora nós estamos copiando o quê? É a Ação de Graças surgiu antes da, da da Black Friday, né? Que é a é. sexta-feira, é na quinta-feira antes da Black Friday. Nós podíamos já, já copiamos a Black Friday para ganhar é. dinheiro. Podíamos ter copiado também a, a Ação de Graças, a né? Ação é de Graças que seria interessante, né? Ação de Graças, é. que coisa linda essa história porque no é momento é no muito momento mais forte que o natal que é tos, porque todas as religiões é, fazem fazer é, porque no momento muito difícil que estava passando a nação né é. aí eles se reuniram e começaram a agradecer porque eles estavam vivos né e a gratidão é tão grande eu aqui a já poderia terminar essa conversa nossa para nós marcarmos um outro encontro. Ah. Bota. Sabe por quê? Se nós formos falar é. do Criador, então é. aí, aí nós, aí, nós ainda vamos embora. Tem que porque nós é. somos dois apaixonados. Ô, é. Bota, sabe o é. que, que é? O Cícero, o tribuno romano, é. ele quis impor, na época dele, uma punição para o ingrato. Porque ele achava que o maior, o maior é, inimigo da sociedade é o ingrato. É. É um aluno que não agradece o professor, certo? É um paciente que não agradece o médico, é um, um filho isso, que não agradece o pai, ao, ao, ao, e a ao, gratidão vai abrindo avenidas, né? A, a parte do Evangelho que mais me encanta, tem várias, né? Por exemplo, é. Eu acho que o, o filho pródigo é uma coisa que a minha... Eu, eu faço assim, se você pedir como é que é a sua história espiritual, eu falo, eu conto a história do filho pródigo. Eu falo, eu já fui todos os personagens ali, entendeu? Eu já fui todos, eu já fui o filho que que era hipócrita, que achava que que ficou que fazia em casa, muito, que é. Eu já fui a a mãe, eu já fui o fariseu que julgava, e até que um dia eu me percebi filho pródigo, entendeu? Pecador tal. Foi o melhor dia da minha vida, porque falei, é, agora eu estou sendo verdadeiro, entendeu? verdade E, e, e a, minha, a minha busca é tentar ter o amor do pai um dia, né? Que acho que essa é a busca de todos nós. Se a gente entender o que é o evangelho, é amar como o pai amou, né? Se a gente conseguir fazer nessa essência, né? Mas tem uma passagem que me encanta muito. E ela mexe muito comigo sobre isso que você está falando, sobre a ingratidão Que é a passagem dos dez cegos que são curados. Sim. Que só um volta para agradecer, né? Aonde estão eu, os outros? É, isso aí. Aí. É. Ô, Bota, ó, eu quero agradecer muito. É. E eu... Isso aqui foi um, um, um, um, um, um pontapé inicial que eu quero ter mais conversa <risos> com você. registro. Opa, vamos sim. E é. eu fiquei é um muito prazer. contente. Legal. E eu estou aqui registrando com muita alegria e recebendo os livros aqui. Ó. É. E a gente vai divulgar ou, ou, lá no nosso, no nosso uh, canal, Memórias é. e Vida, essa vida é preciosa. E está devendo aí uma experiência muito rica <risos> que eu sei que você tem é, da passagem do seu menino. Nós vamos ah, deixar para um outro tempo. Nós sim, vamos deixar para um outro não, tempo. Vamos, Falou? Tudo e eu bem. sei que quando você compartilha algo, é. você vai repartindo as suas experiências, igual esses registros é. de, de, de, de histórias, é, né? histórias no livro isso é muito bom é muito estratégia. obrigado eu, falo assim, ó, eu, eu não posso dizer que eu tô sendo de vanguarda ou tô sendo mais inteligente que ninguém na verdade eu tô sendo um, um, um, um... generoso não não eu tô sendo bem malandro entendeu? Eu, eu tô usando a estratégia que jesus usava dificilmente é. não dá certo que ele contava é. histórias não é, é verdade? E a melhor <risos> coisa que tem <risos> e tô é. fazendo e estou fazendo uma coisa que eu falo assim Hoje, principalmente com a internet, as pessoas são de uma curiosidade para saber da vida dos outros, né? E eu falo assim, e eu tô. E, e eu falo assim, a única coisa que eu agradeço a Deus que Ele me deu sabedoria, eu falo assim, não quero fazer nenhum tipo de crítica, não quero. Já tem gente demais fazendo isso, entendeu? Eu quero, eu quero enaltecer. É as inspirações, o tanto que essas pessoas podem nos inspirar para um monte de coisa na nossa vida, entendeu? Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos conversar mais, tá viu? Eu vou quiser. publicar lá, pode? Tá bom, claro. ah, então tá. Bom.